Olá pessoal, nessa aula de hoje, dando continuidade aqui à nossa disciplina, é, nós vamos aprender como que a gente consegue ajustar os coeficientes de regressão, né, de um modelo de regressão não linear, utilizando o R. É, Para isso, nós vamos utilizar dois arquivos, esse dadosmed.txt e esse prática1, né, que seria a nossa rotina. É, ambos os arquivos, vocês conseguem fazer o download né, só clicando aí no link que vai estar na descrição do vídeo. É, então, vamos iniciar aqui, só para a gente ver como que é esse conjunto de dados. Nós temos aqui uma primeira coluna com dias, então a gente tem o dia 0, 20, 40, 60 e 80, né, número de dias após o, tra o transplantio, e tem aqui a altura de plantas, né, 2,66, 4,29 até... Né, 25,56 é, E o que a gente quer é ajustar um modelo de regressão com o qual nós vamos explicar essa variável resposta que é a altura por meio do número de dias. É, então vocês fazem o download aí dos arquivos, salvem esses arquivos né, dentro de uma pasta qualquer. É, abre a rotina aqui no R e vamos ver como nós vamos utilizar aqui o R explicar cada um dos comandos. É, nós temos aqui então a nossa rotina, onde o primeiro comando seria para apagar a memória do R. Isso é muito útil, né? uma vez que quando a gente abre o RStudio, outros objetos que a gente criou né, em momentos anteriores fica salvo aqui na memória, então é sempre legal a gente apagar a memória. Posteriormente, para quem não tem o pacote instalado, nós vamos utilizar esse pacote aqui, é, basta executar esse comando né? e vai conseguir fazer a instalação dele por meio da plataforma do RCRAM. Neste exato momento, esse pacote ainda não está disponível no RCram, né? Então para instalar basta é, executar essas linhas de comandos que nós temos aqui. Né? Então estou colocando esse jogo da vez provavelmente no momento em que vocês estão assistindo o vídeo apenas esse comando aqui de cima basta, né? Mas nesse exato momento como ainda não está na plataforma do RCan eu executaria essa linha de comando. Ela serve para ativar um pacote chamado DevTools, né? É com o qual a gente consegue dar um ctrl enter aqui nessa linha de comando abaixo a fim de instalar esse pacote de dentro da plataforma do GitHub, ok? Então se esse comando aqui de cima não der certo, vocês tentam executar essas duas linhas de comando e vocês conseguirão é, instalar esse pacote. Eu já tenho o pacote aqui instalado, não vou instalar de novo, né? depois de instalar a gente sempre ativa a biblioteca okay, com o comando library. Dentro dessa, desse pacote a gente tem uma função chamada 7wd underline script. O que ele vai fazer é o seguinte, é, ele vai identificar qual que é o endereço que nós temos na pasta dentro da qual está essa rotina, na prática 1, e... Posteriormente ele vai indicar então esse endereço aqui como sendo o endereço da nossa pasta de trabalho né? Então a gente nem precisa escrever o endereço da pasta então, O ZWT script já está reconhecendo aqui então essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho Vamos utilizar a função read.table para nós carregarmos o nosso arquivo de exemplo né? Então a gente tem aqui os nossos dados Dias e altura de nossas plantas é, Só para a gente ver como que está a dispersão desses dados, nós estamos utilizando aqui a função plot, onde nós conseguimos ver é, ao decorrer dos dias o que está que acontecendo com a altura de nossas plantas. E isso é um comportamento muito esperado, né? nós temos um desenvolvimento bem lento no início do cultivo até um determinado ponto, onde o desenvolvimento ele ocorre de forma mais rápida para depois, né, quando a planta está adulta, ela tem uma estagnação ainda. Crescimento. Esse comportamento em um formato de S, a gente consegue ajustar ele em alguns modelos sigmoidais. Né? Então veja bem que nós estamos baseando aí na natureza do fenômeno que a gente quer modelar, onde nós é, acreditamos, né, esperamos um comportamento sigmoidal e por conta disso nós vamos utilizar o um modelo não linear, né. Uma vez que a gente for utilizar um modelo de regressão quadrática, por exemplo, que é um modelo linear, a gente teria uma parábola. A gente não conseguiria definir esse comportamento né, de iniciar o um desenvolvimento de forma lenta, depois de forma rápida e depois ficar lenta de novo. Então, um dos principais motivadores aí, no sentido né, de nos levar a utilizar a regressão não linear é a natureza do fenômeno que a gente quer modelar. É, nós vamos utilizar então esse pacote, ele foi um pacote que foi criado a fim de facilitar o uso de modelos não lineares. Principalmente quando a gente tem um delineamento estatístico, a gente vai ver isso em exemplos aí mais para frente. É, então, eu já ativei o pacote, se nós quisermos abrir o manual da principal função que nós vamos utilizar, que é essa daqui para ajustar a regressão, basta nós executarmos essa linha de comando né o com função em cima e aperta Ctrl Enter aqui dentro nós conseguimos ver o manual onde fala é, o que, que essa função faz e como que nós precisamos utilizá-la né. é, nós precisamos ter aqui o nosso conjunto de dados nesse caso né, é, esses dados eles precisam estar no formato né, DataFrame é, e dependendo de como que vai estar, né, de qual vai ser o nosso design, é, esse conjunto de dados tem que estar ordenado de forma diferente. Se a gente tem um experimento sem repetições, a primeira coluna tem que ser a nossa variável explicativa, a segunda coluna a variável resposta. Se nós colocarmos design igual a 2, o que que equivaleria, então, a um experimento conduzido no delineamento inteiramente casualizado, né, um experimento com repetições, Obrigatoriamente esse conjunto de dados teria que ter três colunas, a primeira com a nossa variável explicativa, a segunda com a identificação das nossas repetições e a terceira com a nossa variável resposta. A configuração desse conjunto de dados seria bem parecida aqui no caso de nós colocarmos design igual a 3, que seria para um experimento em DBC. Né? Primeira coluna variável explicativa, Segundo, os nossa identificação de blocos e a terceira coluna, nossa variável resposta. É, esse exemplo aqui é um exemplo sem repetição, então design é igual a 1, um, né, o conjunto de dados já está na forma como a, qual a gente precisa trabalhar. Modelo, nós procedemos colocar um modelo específico, aqui eu estou carregando o modelo, vocês conseguem ver como que a gente consegue fazer isso, ou então eu posso colocar modelo igual a 1, um, se eu quiser considerar esse modelo exponencial 1, ou igual a 2, ou igual a 3. Então a gente tem aqui 12 modelos já salvos né, aqui dentro do nosso, do nosso pacote. Então eu posso colocar modelo igual a um determinado número né, e utilizar um desses modelos aqui. O start seria aquele chute inicial. Né? Nós falamos que quando a gente tem modelos não lineares... Nós não conseguimos chegar neste estimativa dos nossos coeficientes de uma forma analítica. A gente precisa utilizar um método iterativo. E no método iterativo a gente precisa ter um valor inicial. Né, a partir do qual nós vamos iniciar a nossa convergência. É... Tenho aqui o delineamento igual a 1. E é só para aparecer os resultados. Né? Se a gente quer que apareça os resultados, coloca true Se não quiser ver os resultados, falso. Então vamos vir aqui. Estou carregando o nosso modelo... De regressão, né? tem um modelo qualquer aqui. É, estou carregando aqui valores dos nossos chutes, e se eu der um Ctrl Enter, já vai criar aqui para a gente né, vários resultados associados ao nosso modelo de regressão. Então, nós temos aqui uma análise de variância. a gente vai aprender como que a gente faz essa análise de variança em aulas mais à frente. Onde aqui na análise de variância a gente consegue ver que a nossa regressão ela foi significativa. A gente tem um p-valor aqui menor do que 0.05. E é de interesse que a nossa regressão seja significativa né, para justificar o seu uso. Então isso quer dizer que nós conseguimos explicar né, a variabilidade aí da altura de nossas plantas por meio do, é, do número de dias que a gente tem. Né, associados aí, né, no número de dias após o transplante, utilizando esse modelo de regressão. Então é isso que essa significância indica para a gente, né, indica uma eficiência aí na, na predição né, da nossa altura de plantas por meio da, do nosso número de dias. É, um pouquinho mais abaixo nós temos os nossos coeficientes de regressão, a sua significância aqui pelo teste T. Então, nós podemos falar né, que o A ele foi significativo, é, ou seja, esse valor é diferente estatisticamente de zero, né, da mesma forma que o C também foi significativo e o B foi não significativo. Mais para frente, a gente vai falar né, que cada um desses parâmetros ele tem a sua importância né, para a interpretação do ponto de vista biológico. Temos informações aqui muito importantes, como R2, R2 de ajustado, AIC, BIC. Né? São critérios de avaliadores da qualidade do ajuste. Nós vamos falar disso mais à frente. E temos aqui também alguns valores preditos, com os quais a gente conseguiria fazer um gráfico de regressão não linear, mesmo lá no Excel. Né? Então a gente consegue fazer esse gráfico aqui dentro do R, mas se nós quiséssemos fazer em outros software, a gente também conseguiria. Né? A gente ajusta o modelo aqui no R, tem as informações de significância de coeficiente de regressão, né? informações sobre a significância da análise de variância, mas pode fazer o gráfico fora aqui do R também. É, essa função PROT serve para que nós consigamos então fazer o nosso gráfico. Se eu for abrir o um manual dessa função, só para a gente ver como utilizá-la, basta nós colocarmos aqui o objeto que a gente criou, por essa função aqui, né, onde a gente ajustou a regressão, o nome do eixo X, nome do eixo Y, cor dos nossos pontos, cor das nossas linhas... E esse plot aqui seria é, alguns números que indicam para a gente né, qual que vai ser o design, né, o visual que a gente quer para esses gráficos. Então, se eu der um Ctrl Enter aqui, a gente já consegue ver o nosso gráfico de regressão. Se nós quisermos colocar o nome do eixo x, o nome do eixo y, só coloca aqui a x, y, label, vai aparecer aqui bonitinho para a gente. É, sendo que esse plot, a gente pode mudar os valores dele E vocês vão ver que para cada valor vai aparecer o gráfico de uma forma diferente né? Então é uma forma aí de nós conseguirmos né, verificar qual que vai dar para a gente um gráfico com um visual melhor é, Então nós ajustamos o modelo de regressão né? Foi esse modelo que nós estamos vendo aqui Um modelo que tem o formato sigmoidal Explica de certa forma aquilo né, que a gente quer mostrar na nossa pesquisa tem aqui um outro modelo que seria um modelo logístico. Esse modelo logístico é, seria esse modelo 7. Né? Então, se eu vier aqui o modelo 7, deixa eu voltar aqui no manual. O modelo 7 né, seria o modelo logístico. Né? Se eu colocasse o modelo 8, modelo 9, a gente estaria testando esses outros modelos. Dentro do modelo logístico, a gente tem o coeficiente A, coeficiente P, coeficiente C. Então, aqui eu já estou colocando aqui chutes iniciais para o A, para o B e para o C. Design, né? eu coloquei delineamento igual a 1, que é um experimento sem repetições. Vou dar um CTRL, ENTER. Nós já temos aqui o nosso modelo ajustado. onde nós temos a nossa análise de variância, né? da mesma forma anterior. Tem a significância dos coeficientes. Vocês conseguem ver que nesse caso aqui, para esse modelo, todos os coeficientes foram significativos. Temos aqui também né, os avaliadores da qualidade do ajuste, com o qual a gente também pode se basear para escolher qual modelo que é melhor. Né, a gente pode testar vários modelos e escolher um melhor. E da mesma forma que os valores preditos, né, e aqui a gente consegue obter o nosso gráfico aqui de regressão. É, o que é importante a gente acrescentar? É, para nós chegarmos na estimativa desses coeficientes de regressão, esse chute inicial ele não pode estar muito longe dos valores verdadeiros que a gente tem para os nossos coeficientes. Se eu colocar um valor muito diferente, a gente vai ter um problema de não convergência. Vai aparecer essas mensagens de erros. Né? Então, eu preciso colocar um valor aí bem próximo do valor real do nosso, dos nossos coeficientes. Caso contrário, a gente pode não conseguir ter o nosso ajuste. Ou seja, não ter né, a convergência aqui do nosso, do nosso método interativo. É, mais para frente, a gente vai ver uma nova forma como a qual né, nós conseguimos, de forma muito fácil, até utilizando o Excel, que todo mundo sabe utilizar, verificar né, possíveis valores que podem ser utilizados para esse chute inicial. Tudo bem? É, então é isso, pessoal. A gente encerra essa aula aqui de hoje. O objetivo dela foi apenas nós vermos como que é possível ajustar o modelo de regressão utilizando o R por meio aqui deste pacote. Na próxima aula, nós vamos aprender um pouquinho sobre os testes de hipóteses, né? como que a gente consegue fazer essa análise de variância aqui à mão, um pouco o raciocínio associado a ela. E da mesma forma, né, o raciocínio associado aqui também aos testes de hipóteses dos coeficientes de regressão. Para quem se inscreveu na aula, se inscreva, que a gente vai continuar postando aí várias aulas sobre regressão não-linear. Tudo bem? Até a próxima aula!